Pessoal, meu nome é Lucas Teles, eu moro no Brasil, esse ano eu fui contratado pela fundação para trabalhar como contato estratégico para discutir com a comunidade em língua portuguesa sobre o movimento estratégico. Eu estou aqui com o Cornelius, a gente vai conversar um pouco sobre o movimento estratégico e quais as atividades que ele pratica pelo, pelo, com foco nesse movimento. A gente está aqui na na, na Suécia, num, num evento chamado Wikimania, que é o um encontro entre Wikimedistas de todo mundo. E nesse ano a gente tem o um foco na no movimento estratégico, e é sobre isso que a gente vai falar sobre essa entrevista. Então, Cornélio, eu gostaria que você, primeiro, agradecer pela sua é, participação, pela sua disponibilidade. Sei que você é muito ocupado, tem várias atividades aqui no evento. Eu queria que você falasse um pouco sobre é, quem você é, o que é que você faz pelo movimento, qual é a sua participação? Obrigado, Lucas. Ou seja, é o meu nome, Cornelius, como o Lucas disse, eu sou contato estratégico para a Wikimedia Alemanha, o capítulo alemão, e desde aí estou a, a trabalhar com os meus colegas, com os empregados da Wikimedia Alemanha e tentar incluir as opiniões deles no processo estratégico trabalhar aqui. Ou seja, tudo começou, digamos, na Wikimania 2018, em Cape Town, a cidade do Cabo, na África do Sul, quando essa parte do processo começou, com nove grupos de trabalho foram fundados, digamos, e vários dos meus colegas também decidiram participar nesse grupos de trabalho. Eu não sei se o Lucas já contou que há novos, novos grupos de trabalho que têm novas uh, áreas temáticas diferentes em que estou a trabalhar. E desde aí eu estava nos primeiros meses so, sobretudo a apoiar os meus colegas uh, nesses grupos de trabalho porque eles tinham que entender, digamos, as temáticas em que estavam uh, Desde aí, até aí, até desde, digamos, agosto de 2018, até por aí, fevereiro, março de 2019, estavam a trabalhar nessas temáticas, a entender, uh, uh, e também os uh, grupos de trabalho estavam discutindo quais são as perguntas essenciais essas temáticas, porque o destino disso tudo era, ou é ainda, de... Perguntar-se como o nosso movimento Wikimedia tem que se mudar estruturalmente para que conseguimos a nossa direção estratégica de uh, knowledge equity e knowledge access Serviço e equidade. Serviço e equidade. Exatamente. E em março de 2019, esses grupos de trabalho um, publicaram os primeiros documentos de trabalho. Uh, Digamos, encaixando em, uh, as temáticas em que estavam a uh, trabalhar. E eu prontei aos meus colegas uh, que, o, que eles, uh, o que eles acharam sobre esses, essas uh, temáticas, como eles entendem. Por exemplo, uh, uh, vou-vos vou dar um exemplo. Uh, a temática de diversidade. Ou seja, um grupo de trabalho trabalha nesse, nesse, com esse foco de diversidade eu fui a perguntar aos meus colegas uh, como a Wikimedia Alemanha, o capítulo alemão, trabalha nessa área. Como entendemos diversidade no contexto alemão. Que problemas temos nesse, nessa temática, o uh, que temos feito nessa temática de diversidade. e, e Eu fui a perguntar a todos os meus colegas uh, acerca de todos esses grupos de trabalho e daí Dei esse feedback aos grupos de trabalho para que eles entendam melhor como uh, o que se tem que mudar nisso, e para incluir todas as perspectivas do uh, movimento e também a perspectiva alma nisso. E desde aí, desde que tinham publicado esses grupos, um, documentos de trabalho, uh, chegamos hoje aqui. na né, mania 2009 2019 e todos os grupos de trabalho agora têm publicado as primeiras as as, as cunhos uh, de recomendações Sim. ou seja as primeiras recomendações ainda não não não estão feitas mas agora aqui nessa conferência apresentam todos os grupos têm cada um uma uma, uma jornada uma sessão em onde apresentam uh, como eles Chegaram a essas conclusões e recomendações. E aqui um, eu já li essas recomendações, os meus colegas também, e eu vou aqui também a essas sessões a dar o feedback aos grupos de trabalho para dizer o okay, que os meus colegas pensam sobre isso e, por exemplo, dizendo que uh, deveriam pensar nisso ou deveriam pensar naquilo. E agora, ou seja, esperemos ou esperamos que também essa as nossas opiniões e as perspectivas normais também sejam incluídas. Agora, após dessa Wikimania, todas as um, recomendações, ou seja, os grupos de trabalho ainda vão trabalhar nessas recomendações e vão tentar de unificá-las e vão tentar de um, harmonizá-las, porque Atualmente ainda temos por aí 70 recomendações e nós esperamos que vão diminuindo, não? No final, esperemos que sejam por aí 20, até 30 recomendações. Um trabalho de refinamento, não, é? não exatamente, é, ou seja, os grupos de trabalho têm também a discutir entre si, porque até agora cada grupo de trabalho tem publicado para uh, recomendações para o seu grupo, mas no final vamos ter um documento só com tais recomendações e agora isso vai continuar nos próximos nas próximas semanas digamos e nós estamos à espera que o resultado final seja publicado por aí em novembro e depois em dezembro o Board of Trustees, uh, não sei como é que se diz isso assim. O Controle, for é o se... chama de conselho diretivo <risos> né? conselho diretivo board of trustees da Wikimedia Fundação vai voltar nessas recomendações e depois nós na Wikimedia Alemanha vamos vamos ver como temos que aplicar essas recomendações na nossa estrutura digamos na nossa organização o que nós temos que mudar para que para que nós podemos aplicar essas Assim, isso foi, eu contei um pouco do, do passado, um pouco do presente, eu assim vai ser o futuro dessas recomendações. Muito obrigado. Foi um excelente resumo. Obrigado pela pela participação, obrigado pela disponibilidade novamente.